difícil é, Não na é real papo reto o que é que é necessário é necessário muito trabalho aí Sim, aí lugares. vou fazer um parêntese né eu acho que tem uma, eu, eu acho que tem a questão São Paulo, que tinha muita, muita... Oferta. Oferta, <risos> tinha é, possibilidade de assistir espetáculos gratuitos, mas eu era curioso. Sim, sim, Aí também não é só assim, né? Estava em São Paulo, tinha muita gente, encontrei com Claudiana, via... Ismael ia dançando na rua, mas era curioso. Sim, mas foi é, a minha é curiosidade. É, ponto essencial. Não, isso, isso é fato. Ponto essencial. Foi minha curiosidade que me levou a dançar. Porque como office boy, quando eu vejo uma placa escrito balé gratuito, balé eu não sabia o que era, mas gratuito eu sabia. A minha curiosidade me fez ir para saber Opa, o que, <risos> que é esse tal de balé. Sim. <risos> não, então isso é curiosidade, começa Sim. aí a história. É, faz toda a diferença. É verdade. Né? Porque eu fico pensando também, sabe, é, a quantidade de gente nova uh, que começa a fazer dança e, e que às vezes não está nesses grandes centros, onde, até em capitais onde a coisa, muita coisa acontece. E ver até, até gente desses lugares também, ver gente que chega a um determinado lugar de, né, de, pode chamar de sucesso, pode chamar de, de do que quiser, assim. Mas e não sabe os caminhos e não sabe onde, onde começou ou não sabe o, o quais, quais foram, qual é o pensamento e a forma de ação também daquela pessoa para chegar lá. É, mas isso e... faz diferença, enxerga lá em cima e nossa, olha lá, mas não. aí é fácil, mas aí estava em tal lugar, mas aí não sei o quê. É, mas é perfeito isso isso, isso que, que, que você traz pelo seguinte. É... Não é de ser curioso e nem querer. Né? É, é uma dose imensa de suor, né? uma quantidade imensa de suor e uma quantidade é, imensa de trabalho. Às vezes, quando a gente fala isso, é, muita gente pensa, ah, mas ele está valorizando a dificuldade é valorizar a dificuldade mas é só dizer porque a na fala. real ai porque tem que ser tão difícil é, não na é real é assim. papo reto o que é que é necessário é necessário muito trabalho muito uhum. necessário é, eu me lembro dentro desse querer é, eu começa o histórico né, que antecede uma carreira chama-se aula não tem que não, é muito oral. Aula. Não, tem, não tem carreira que não se inicia com muita hora-aula, né, com é, aprender a usar o, a, a sala de aula, né, aprender o que é que se ensina dentro da sala de aula, porque é aí que se inicia todo o um, um processo. Não é? Então, naquele período, é, final dos anos 70, quando eu falo clausiana, quando eu falo... Clarícia Bujanja, quando eu falo qualquer nome que eu falo, eu vou estar falando da Vitor Navarro, eu vou estar falando de pessoas que ofereciam a possibilidade de aula. Eu não chegava lá dizendo, olha, eu, eu sou quero. maravilhoso, vocês me querem. Eu tenho talento, eu, <risos> eu tenho talento. <risos> você, você imagina só, essas pessoas eu falo, é? Ah é? <risos> Puxa vida! Parabéns! Então, era chegar dentro da sala e errar muito para um dia começar a acertar. Uhum. Né? Era entrar dentro da sala e se entregar para as informações e pensamentos que estavam dentro daquela sala para um dia poder compreender. Uhum. Né? E, e, e se colocar à disposição... É, é, não do, do não daquilo que eu quero mas me colocar à disposição daquilo que é, é possível querer dentro do tempo dentro. de evolução que eu vou obter isso não é? é essencial Rui. Não é? Isso, isso é necessário é. que se fale porque eu, eu percebo Sim. que é, esse ponto, ele começa a, a, a, a criar um, uma dúvida, não é? Uhum. É, começa a se duvidar é, qual a importância do aprendizado é, junto aos mestres, uhum. não é? qual a importância do, da decupagem de um pensamento é? Qual, uma vez que eu posso é, ter tanto acesso e ser tão é, maravilhoso é, dentro do meu pequeno grupo, não é? onde eu posso fazer com que esse meu pequeno grupo é, possa é, transcender como ambição? O que é que eu quero de verdade? Uhum. Não é? Mas o que é que eu quero não só para mim, o que é que eu quero... É, de maneira mais ampla, uhum. não é? onde, onde podemos chegar e não onde eu posso chegar, uhum. né? E eu vejo como uma guia de mão dupla, porque assim, ao mesmo tempo que a pessoa, o, o aluno, né? Pensando no estudante, que está ali, se dispondo a, a aprender, é, pensar dessa forma, mas também quem está à frente proporcionar um ambiente, assim. Sim, né? sim. E...